No vídeo de hoje nós vamos mostrar para você o Júnior Trovão falando de uma pregação num dia que uma mulher deu de cima dele, pois é querido, você vai ver a resposta posta que ele deu nessa mulher. Mas antes, se você não é inscrito aqui no nosso canal ainda, já se inscreva aqui no nosso canal, não deixe de acionar aí as notificações, dê o seu like, que é bastante importante aqui para o nosso canal, amém? Nós estamos aqui todos os dias sempre passando para você notícias do mundo gospel. Se você não é inscrito, se inscreva para ficar por dentro de tudo, tá bom? Vamos ver então o pregador Júnior Trovão. Entrou uma menina no meu Facebook e falou assim, pastor, tô apaixonada pelo senhor. Eu falei, o quê? Eu estou apaixonada pelo Senhor. Aí eu dei uma palavra pastoral para ela. Falei: Varô, você está igual a mulher samaritana? Você já teve cinco maridos. Que agora tu quer também, não é seu? Fica de pé aí, filha. Fica de pé. Fica aqui para o povo ver você. Aí ela entrou no meu Facebook e falou assim, quando eu falei isso, o que, agora o que agora você quer não é seu. Ela falou assim, mas eu aceito ser a sua amante, ninguém precisa saber. Aí eu entrei com os dois pés, eu botei assim, diabo. Deixa eu te dizer uma coisa, dentro da minha casa, deitado na minha cama, tem um banquete de Deus me esperando. Fala pro teu irmão, se não troque o banquete pelo prato. Joga o prato fora e fica com o banquete, epa! Não joga teu ministério fora por causa de um banquete! Não joga a tua família fora! Por causa de um banquete! Deus te honra! Vai abrir a boca para dar glória! Vai abrir a boca para. Enquanto eu tiver caráter e for cheio do Espírito Santo, eu vou abrir a boca e vou falar, porque eu vou te falar: se caráter fosse dinheiro, um monte de crente anda duro.